Oi, moço. Oh, meu Deus. Eu não esperava que o show ia começar tão cedo. Eu nem tomei banho, eu estou... Nem estou arrumado toda essa bagunça. Hum? Ah, eu sou o Dr. Alphys. Eu sou o cientista do Asgore. Mas, ah, eu não... Eu não sou um do, daqueles caras maus. Eu apenas saí das ruínas e fiquei observando sua, sua jornada pelo meu console. Suas lutas, suas amizades, tudo. Eu iria para você, mas... Assistir alguém na tela realmente me faz, tipo, gostar. Então eu quero ajudar você. Ah, posso guiar você através da terra quente. Até o... Eu, eu sei o caminho do castelo de Asgore certinho. Bom... Tem uma coisa que eu quero falar. Há um, muito tempo atrás, eu fiz um robô chamado Metatom. Uh, era pra ser um robô de entretenimento. Mas você sabe o, aqueles bagulho de robô na TV e tal. Mas, simplesmente, eu, eu, eu fiz ele mais útil. Algo, eu fiz uns ajustes práticos. É um, anti, um combate anti-humano. Claro, quando eu vi você chegando, eu decidi fazer isso. Eu tenho que tirar esses... Esses negócios. Ahn... Uh, agora ele é uma máquina imparável de matar com sede por humanos. Mas eu espero que... isso não... tipo... Ah, ok, eu ajudo. Huh? Você viu alguma coisa? Ai, não. Oh, yes! Bem-vindo! Uh! Hoje o quiz todo mundo deu, um. levo tipo de, para o. pra nós. bata um palma para a nossa nossa participante. Nunca jogou antes? Sem problema, é simples. Tem apenas uma regra. Responda corretamente. Ou você morre! Ok. Check, Metatom. O corpo dele. deixa ele imune ataques. Vamos começar com uma face. Qual é o preso por perder uma certa? Misericórdia. Gente. Que, qual é. O rei do funel é Ok, então bora Pior que eu não tenho vida, gente Chega, vamos falar sobre mim O que os robôs foram feitos? Ah, metal e mágica Muito fácil pra você, é? Metatom Check É, outra fase pra você Gente Errada. Ih, eu vou morrer. Quantos... Gente, parece 55. Morri. Ah, não morri? Eu tenho item. Não, não tenho, não. Vamos jogar um jogo da memória. Ah, aquele Frogger. Oxi. eu saber. Você pode acertar esta? O do Smushago Hack é aí Eu amei essa resposta. O show continua. Uma simples. Quantas cartas têm no nome no nome meta Não, você não sabe ler. Ih, gente, vai vou morrer. Próximo eu morri. Para quebrar as armas grandes. No encontro... no videogame. Ah, eu sei essa. É, Sna é Snail. Você está ajudando os nossos inimigos? a ah. Eu vou fazer uma pergunta, você tem certeza, eu tenho certeza que você vai saber. Ele tem um crush... No... Humano. Sério? Eu amei. Você está completamente errado, então você merece os créditos. Sorrindo pra você. Ah, acertei sim. Sempre, sempre. Não, não, você... Tem que fazer aquilo. Isso não é amor. Bom, bom, bom. Doutor Office está ajudando você. O show não tem tensão dramática. Nós não podemos continuar assim mais, mais. É apenas um episódio piloto. No próximo mais drama, mais romance. Mais sangue. Até a próxima vez, queridos. Bom. Aquilo certamente foi alguma coisa. Eu preciso de comida, gente. Espere, espere. Deixe-me dar o meu telefone. Talvez, se você quiser de ajuda. Hã? Onde você pegou esse fone? É antigo. Não tem nada de texto. Espere, espere um pouco. Tá ah, porra. Aqui. Eu dei um upgrade pra você. É, você pode testar itens como esses negócios. Agora nós somos oficialmente amigos. He, he, he, he. Eu vou pro banheiro. Ok. Quero comida, gente. Quero poção. Sim. Quero mais comida, gente. Eu vou lá salvar... Ou minha vida encheu? Não, eu tô só o pó, velho. Eu vou encher minha vida? Ô, oh, um Gini, você me lascou um Dini. Me lascou um Né? Que isso, lixo. quero mais comida. please. Comida de cachorro. Uh... Oi moço, o que, que tem aqui? Eita Bom, vamos aqui primeiro Tá, não, aqui é a saída, então vamos subir Que isso? Uma máquina Um negocinho Tá meio bosta aqui casinha dele. A gente continua pra direita ou desce? Vamos descer e ver o que tem? Fiquei curioso. O que, que tem aqui? Tralala, eu sou o Riverman. Eu sou a mulher. Eu realmente não importo. Eu vou mandar com o meu barco. Subir no barco? Onde para vamos? Vamos para Snowdin. Então, simbora. embora. Ah tá, a gente vai poder salvar os nossos negócios. Uh! Tralala. Eu, eu deveria vestir minhas. Minha, meu par de calças hoje. É tipo aquela vozinha depressiva. Tu caremos. whatever. Ah, ele veio pra Ah Volte qualquer hora. Nossa gente, que feliz que eu voltei pra cá. Uhum, uhum, uhum, uhum, uhum. Vamos comprar poção Não, calma oh, Comprar Nossa, esse é bem mais barato My money. Deixa eu ver se, ela, se dá pra fazer aqui o esqueminha lá dos dog. Eu não lembro que cidade que comprava A menina me falou a cidade, mas eu não lembro Ok, então não é aqui Gente, onde é que vende? Manda aí no chat de novo depois, onde é que vende esses negócios. Drop. Dog salad. Hum, ok. Vamos na casa do papiros antes? E aí a gente continua. Eu podia ter entrado na porra do portal, mas, né... Maria. Olá Papyrus! Não vou piada dar uma olhada? Não quero não... Bem-vindo para minha casa! Ah, esquece... Ok Papyrus... Pam <s almohan> Você quer ir para onde? Hotland Então estamos indo Eita porra <risos> lá. A sala que antes Era escura e tal Vem de novo a qualquer hora Ok. Ok, moça. Então, bora continuar. Ainda bem que eu desci, hein? Tava só o pó. Ah, eu vou... Esqueci de salvar a gente. Pã, pã. Aqui. Moça. Você quis me matar, Andine? Sou uma pessoa tão legal. Olha essa carinha. Olha aquela carinha, gente. Bora. Alphys fiz... atualizou o status. Eu apenas... Eu não assisti a luta da... Andine com o humano. Ah... ah Bom, eu sei que ela é imbatível, vou falar com ela sobre isso depois. Ai meu Deus, meu telefone. Nossa, mentira. Gente, meu telefone. Nossa, que demais. Gente, amei. Subi. Ai, que isso. Ai, que bonitinho. Vulkin. Vão encorajar ele. Você fala você fala um bom trabalho. Os ataques dele ficam extremo Ah, ai meu Deus. Gente, uh. Ah, pronto. Mas parabéns, amiguinho. Vou chamar eles em um minuto. Eita, calma. Uau. Uh. Uou! Que isso? Vambora né? Estou em Hotland. Eu odeio usar o telefone. Não quero mais fazer. Oxi, então por que você está fazendo isso? Eita. Que isso? Por nenhum propósito, nada Vou me aproximar Chego perto dele Mas não muito perto Hã? Humano? Eu falo pra ele que ele tem Que ele é legal Eita porra, tamo atirando bombas Nossa senhora Sei lá, acho que eu tenho que flertar com ele mesmo. Ah, pra isso aqui cura? Deixa eu ver. <risos> ele tá tipo. Ah meu Deus! Pronto. Uh! Uh! Oh my god, eu peguei a coisa. É isso? Tocando. Ah, o que está ligando parece que você respondeu. Ah? Ah, oi. Então, os lasers azuis é. quer dizer. Alphysir. Oi. Os lasers azuis não machucam você. Se você não se mover. Os laranjas é. você tem que estar movendo. Ok, obrigado a dica, cara. Oh my god, eu falei. de boa. Desliguei os lasers, né? Oh my god, eu esqueci de falar onde que ela deve ir. Uma foto de. Gente, que sei lá, que carinha sem noção, né? Esse personagem. <coughs> o Alphys falando. É. Na porta vai estar tá trancada até você resolver os puzzles. Na esquerda e na direita. Ok, então eu tenho que ir pra esquerda e pra direita. Vambora. Alves, aqui. É, esse laser azul parece totalmente impassável, mas... Os cientistas têm alguns truques. Eu vou hackear esse laser. Obrigado. Finalmente alguém desligou aquele laser. Agora estamos livres. Ahn. Uh, acho que nós vamos ficar apenas aqui. Nós estamos saindo. Ok. Ah? O que isso, gente? Ah. Ah, pera aí, então. Eu soubo. Calma, primeiro eu vou pra cá. Yes, gostei desse puzzle. Congrats, gostei. Vamos pro, pro, pro puzzle da direita. Eita, bora. eles estão conversando as coisinhas, whatever, bora. Que isso, um cachorro? A porta está trancada, então você tentará o um puzzle, uh, whatever. Oxi, é isso? O outro foi é mais difícil, hein? Então bora, terminamos os puzzles. Meu deus. Ah, eu, eu apenas irei explicar. Uh, eu acho... Ei! Sobre os puzzles na esquerda e na direita... Eles são um pouco difíceis de explicar. Uh, você já resolveu eles? Demais! Eita! Onde nós estamos? Ei! Tá meio escuro aí, né? Não se preocupe, eu vou, vou ligar as luzes. Ai, não. Oh, yes! Bem-vindo, lindos, ao, ao show de cooking, de comida. Conceando com, com o robô assassino. Hoje nós temos uma receita muito especial pra vocês. Nós né? vamos estar fazendo um bolo. Minha linda assistente irá trazer os ingredientes. Todo mundo vai dar uma mão. Vamos bater palmas pra ela. Bom, precisamos de açúcar, leite e ovos. Vai pegar, querida? Opa, é nóis. Cozinhando com verus, com jurema. Perfeito! Li está lindo! Agora nós temos dois grandes, nós temos que misturar. Leite, açúcar e ovo. Ai meu Deus! Que momento magnífico! Como poderia esquecer? Eu estava esquecendo do ingrediente importante. Alma ah, um de humano! Ué. Oi. Eu estou no meio de algo importante aqui. Espere. Você não pode fazer. Você não pode usar o. Um... Por que você não tenta fazer uma substituição na receita? Uma substituição você quer dizer um humano, não. um efeito. um ingrediente não humano? Por quê? Uh, porque se alguém... Veiga, não sei, eu não sei o que é verdade. essa é uma ideia brilhante, Alphys. atualmente eu, eu, eu tenho a opção logo aqui. Essa, você pode substituir a de mano por isso. Bom, querida, por que você não vai lá pegar? Bom, nosso show está indo num estrito diferente. Se você não consegue pegar a lata no, em um minuto, bom, vamos ter que voltar ao plano original. Então é melhor começar a esca escalar, querida. Ai não. Não tem tempo suficiente. Eu tenho um plano. Quando eu quando eu esteve prog programando esse negócio, eu coloquei alguns. Negócio. É, tipo algumas. uns planinhos. Jetpack. Tá, tem jetpack. Oh! <risos> aí Você deve ter combustível sufici suficiente para chegar para o topo. Bom, agora vai. Vamos lá, gente! <risos> Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ai. ai tamo aí. Não, isso aí, gente, isso aqui é programa de culinária, hein. Gente, não dava pra subir isso aqui mesmo. Ai, tomei dano. Tomei dano de novo. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Oh, oh, oh, oh, ei, ei, oh, ei, oh. Chegamos. Me parece que você me venceu. Mas eu peguei você tinha a ajuda de um doutor, do doutor brilhante. Vou te mostrar o que acontece sim. sem ela. Ok, vamos pegar. Ah, sim. Sobre a substituição. Você nunca viu um show de culinária? Eu já cozinhei o o bolo, então esquece, tipo, ok. Wow, ele fez, é, ele realmente fez, bom trabalho. É, continuando andando em frente. Tá tocando. Está vendo aquela construção na distância? Aquele é o centro. De toda a energia aqui no fundo. Uh, ele, o core é um elevador diretamente para o castelo de Asgore. Daqui você pode ir pra casa. Interessante. Por favor, selecione a locação. Left floor 1, sei lá. Chegamos. O que, que tem aqui? Ah, a gente voltou aqui. Vou salvar aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É... Eu vou terminar por aqui essa parte, né? Depois de uma hora e pouco. Aí eu vou cortar pra vocês o vídeo e tá, tal, bonitinho. Mas, é... deem like, favorita, que se no canal, compartilhem o vídeo, não se esqueçam de. Dá um like assim, mostrar pro povo que você tá curtindo. Me comenta o que vocês estão achando da série. É... E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.